O facho é um gajo um bocado ridículo hoje em dia. O problema é que já, já chamamos facho a tanta gente que é um bocado uma merda jugosa Eu acho que há pessoas que abdicavam da sua liberdade se condicionassem ainda mais a liberdade de outros. Chegava lá o Rui nós tirava uma fotografia com Marcelo <risos> sabes sabes que... pessoas que fazem as neiras. <risos> há que aceitar as asneiras dos outros. Eu prefiro mil vezes uma... um cordeiro na pele de um lobo do que um lobo em pele de cordeiro, meu. De porque é... Porque, imagina, porque andam a passar, há não sei quanto tempo, uma imagem de superiores e Sim. nós é que somos boas pessoas, e isto aqui é errado, isto é o certo, isto errado, não sei o quê. E depois vai-se a saber, isso é a maior merda que anda aí. Sabes que és boa pessoa, a tua bússola moral é um equilíbrio entre os teus valores e a confirmação dos mesmos em pessoas em que os identificas. Imagina, estás com uma pessoa, vocês combinam uma coisa, traçam, um, ah. um, uma das pessoas, ou homem, ou mulher, ou mulher, ou mulher, uma das pessoas tipo, fica tipo: Olha, não quero, mas também não quero dizer à Carla que é pá, que não gostei ou que. Pois. Estás a ver? E yeah, é isso não é ghost, bro. Esta semana fizemos uma promessa que infelizmente não vamos poder cumprir Não vamos receber como cúmplice o professor doutor António de Oliveira Salazar Estadista Porque ah, há um surto de Covid no cemitério de Santa Comba e ele não pode Mas, em homenagem, para que ele saiba que o país ficou bem e... entregue trouxemos um dos grandes produtos do Estado português dos últimos 47 anos, desde a mudança de regime obra-prima do nosso engenheiro Sócrates, o Magalhães. Imagino que seja um honra Fernando Magalhães, que nos vai dar apoio técnico <risos> durante esta sessão. <risos> ou mandámos todos da cabeça a Magalhães Lemos. Hum. Exatamente. É. Essa tocou. Tocou, não, tu com a todos. Com todos. Com todos. Não tens feito posto sobre saúde mental? Devias. Devias? a precisar de posto, posto de saúde mental. Uh, não achas que rir é tipo, fazer. Não estou a dizer que eu faço rir. <risos> não estou a dizer que eu faço rir. Mas não achas que fazer tipo um. Uh, algo que foge à cena da ansiedade, da depressão e o caralho, que te faça rir ou esboçar aquele hum, estás a ver? Uh -huh. uh, que faz mais à tua cabeça do que. a à... <risos> Só, estás ah, tipo, a sentir-te super deprimido, a tua namorada acaba contigo, ou o teu namorado, estás em casa e vais ouvir um, A Bad Day do Daniel Porterfield. <risos> tá, vais ficar ainda mais deprimido. Como é que já estamos a falar do Bad Daí era suposto termos começado com o grande Lavila Moreira? <risos> Exato! Eu parei no um <risos> tempo porque estava a pensar... Exato! Nós ainda vamos passar por faixas? Estava com o professor Doutor Oliveira de Salazar! e este Muda-me <risos> completamente a conversa! Exato! Era para começarmos o podcast Mas a cantar! Mas temos tarde. os cravos! Temos os cravos? Escravos? Mas... Ah, escravos <risos> Mano, escravo, mano. Os cravos? Temos o cravos. Nós temos os cravos, para quem nos está a ouvir. Exato, temos escravos, cravos, temos os cravos. Eu é feliz, porque é? tu não consegues fugir. Ficou agora. Um grande worldplay. Hum. Ah, e é pronto, é. este episódio sai no dia 25 de abril, em que se comemoram, de 2021, que se comemoram 47 anos. Desde... Sabes que há quem não lhe chame Revolução de 25 de Abril. Dizem que a Revolução é 74, 75, porque foi um processo. Ah, oh, claro. É Mas acho que... Mas tem que haver uma data, <risos> não é? Claro. Porque fica 25 de Abril, fica bem. Pois há quem goste muito de 25 de Novembro. Pois, hum. Porque é... Yeah, exato, é o contrário, não né? é? É... O golpe militar uh, contra a Revolução. Yeah. <risos> Incrível. Depende da historiografia que estiveres por... a ler. Por acaso, olha, por acaso... Já que estamos no 25 de Abril... Hum. E eu, juro-te, não, não me cabe na cabeça, uhum. uh, pessoal, que não viveu a 25 de Abril, Sim. seja ele direita, esquerda, seja do que for, e que diz que 25 de Abril fazia falta. Uh, que, desculpa, não era 25 de Abril. o o um, Salazar fazia falta. Percebes? É uma coisa que não me entra na cabeça, mano. Ah. não consigo perceber esse mindset. Tu estás a dizer isso porque tens liberdade para dizer isso, estás a dizer essas barbaridades sociais, pois, mas a questão. Se, tivesse, se uma pessoa tivesse saudades de outro chefe de estado qualquer saudades ou se quiser outro chefe de estado qualquer julgas da mesma maneira só porque era Salazar e, não, e está claramente o lado errado da história não não, eu, eu, eu não, não imagina eu não consigo achar correto nem consigo perceber a ir a favor de alguém Pronto. que é contra a liberdade porque e tiam-te a liberdade, tiram tudo. Não é? Para esse mim. Para ti é o, exatamente, é o princípio mais basilar. Yeah, e pode haver pessoas que abdicariam, se calhar, da sua liberdade para ter. Eu acho, que há pessoas, eu acho que há pessoas que abdicavam da sua liberdade se condicionassem ainda mais a liberdade de outros. Sim. Percebes? Por exemplo. Porque são filhos da é puta essa gente. Pronto, mas eu também ia dizer, normalmente, essa conversa vem de uma. Ou vem, ah. pode vir de uma, de uma posição de ignorância, mas vem de uma posição sempre de conforto. Do chamado privilégio, não é? Não tens muito que valorizar as coisas, porque se tu fores operário ou camponês, tu não queres políticas como as do como as do Estado Novo, de certeza. Não, mas sabes que Mas imagina um, os meus pais uhum. são de Gondomar, não é? a minha família é toda de Gondomar Sim. e o 25 de Abril, em Gondomar, estamos a falar há, há quase 50 anos atrás, Sim. Gondomar era uma província completamente, não, é? uhum. um, não afetou quase nada. Percebes? Ou seja, as liberdades que o meu pai tinha e a minha avó tinham antes do 25 de Abril uhum. não mudaram muito porque não havia cá, cam... ou seja, não havia muita lei aqui. Percebes? Uhum. Não, é verdade. Não havia <risos> não, havia não, havia não, não, é. não, mas é verdade. Imagina no Porto, que é, que, é ao, que é ao lado, que são 5km ao lado, sim. a tua mãe e a tua avó vivem, experienciaram muito mais o 25 de Abril do que não a minha de avó. 20... Pé, tu não estás a falar de 25 de Abril ou de estado de novo? do Estado Novo? Ou seja, não. Do dia de 25 de Abril o próprio Estado Novo, sim. Ah, não, mas sei lá, pá, não sei, porque depende. Eu não sei como é que era isto aqui demograficamente, era campos, mas era só o campo. Era, só o campo, era tipo, acordavam às 5, iam matar galinhas. Sim, sim, sim. Começou Pronto, para... Mas lá está, isso era essa, essa segregação. Uh, geográfica também é muito característica do Estado novo Geográfica e, portanto, de escolarização e de monitorização e politização. Mas o... Por acaso uma coisa de que tu respondendo outra vez à pergunta que tu fizeste é que o, o Salazar não deixa de ser muito competente em, var, em vários aspectos porque, políticos, porquê? Porque, porque a, a estrutura governativa de um regime autoritário tem que ser politicamente muito mais competente por natureza do que o da, da democracia porque não tem, que, não tem que gerir só tem que reprimir e controlar mas tu reprimes Só e controlas que... com medo. Pronto, mas isso, mas, não, não, mas isso significa que tens muita competência política de sabes manter no poder, até usando mecanismos com os quais eu não concordo e sabes bem, acho que está claro aqui. Concordo. Mas não, mas percebes? Tem, e tem, tens, tens, tens, que ter uma, tens que ter uma competência política que não é a mesma coisa do que num regime diferente. Bro, é por isso que qualquer pessoa, qualquer pseudo-ditador ou qualquer pessoa que queira que esteja nesse, nesse lado, o que é que diz sempre? Que têm que. Fala sempre para que lá, para as forças de segurança, para a polícia judiciária tipo, o, o, o discurso de Ventura. Não, mas isso é agora, sim. Assim. Na, naquele tempo não era igual, não sei. Bom, tinha só... que falar para a polícia, controlava o aparelho de Estado por completo, é o que eu estou a dizer, mas controlava... Sim, mas... É, tá, lá está. Mas atenção, não é qualquer um. É quando o regime dura muito tempo. Quando qualquer regime político dura muito tempo, é porque há ali competência. Se é sempre a mesma pessoa mas isso sabes, mas isso competência é isso chama chamas é competência política não estou a dizer que é, que é bom que é que é bom competência, política, que é competência política é a tua sobrevivência política oh, mas a so tua sobrevi a sobrevivência política de um ditador barra Salazar imagina era não haver outros era não haver política imagina não, era, não é isso Hã? era não haver política não há aquela política ah, mas sim mas não há política ou seja não é... há ah, não a questão é que a caralho mano sentindo mesmo estou frente. Não, não não, não, não. Dura tanto tempo que há... O Estado Novo não é a mesma coisa desde 1930, mais ou menos. É? Desde a ditadura militar, desde 27 Mas o Estado Novo começa a institucionalizar-se em 1930. Não é a mesma coisa. Até 74, muda imenso. E okay. não é só quando vem o Marcelo Caetano para a presidência do... Percebes? Okay, okay. Mudam leis, obviamente. Mudam costumes, mudam propaganda. Fizeram um concordata em 1940 com a Igreja Católica. Mas nunca cumpriram verdadeiramente okay. era, um, era um regime não... mas, aliás não... desculpa. desculpa há um livro muito interessante que se chama Salazar a arte de saber durar que é isso? olha rima okay. não mas não tenho eu não tenho não, nem tenho tipo conhecimento de causa para fazer para isso a assembleia nacional que é a assembleia republicana assembleia Sim, nacional mas para mim na minha visão das coisas Sim. Hoje em dia, é preciso muito mais numa democracia, é preciso sim. muito mais skill político para, para conseguir sobreviver nisto do que era no, no, no Estado Novo. Na altura do Salazar, Mussolini, ah, tá etc, etc. O que tu queres dizer é uma coisa diferente. Estás a pensar na política como... Concurso de popularidade. Sim, sim, sim. sim. Pronto. Eu estou a falar da política como, como, como a gestão entre aspas, do entre aspas interesse público. Imagina isto, imagina agora, se Salazar, Salazar aparecia agora Sim E imagina tipo o, o, o Ricardo Araújo Pereira fazer hum. o que faz com o Sócrates e tipo o Salazar sim. Tipo, Imagina como é que aquele homem lidava com as coisas Não, não, não lidava, era cortar o pisco ao homem aí. Mas, mas estás a falar de, de, de transplantar completamente a personalidade sim, de sim, Salazar. Sim. Para... Não, recitava o homem e, e, tinha, e tinha o poder que tem hoje que, que uh, tinha na altura? Não, tinha ou seja, não, era, não vivia em... sim, exatamente. E ressuscitava Sim, sim, claro. sim Mas era, era chefe de Estado? Era chefe de Estado Não podia Não podia o Ricardo de mas, não, mas, mas faz, não Sim, mas fazer... o Ricardo continuava tipo, Imagina isto, tudo até agora estava a existir Salazar, pumba agora E sim. Depois, Salazar, pumba Salazar, pumba está de novo Mas tudo continuava a existir e ele... Tudo o que existiu antes não, não existe Não, não acontece Vamos fazer este exercício uma pessoa como o Salazar, hoje em dia, já não chegaria à política. Sim, mas imagina que ele chegaria à política, chegava agora e todas as coisas que existem, tipo rádio, televisão e isso tudo, havia. E ele com o tempo ia tipo tirando, não é? Sim, podia controlar a entrada. Pronto, agora imagina Salazar estar sentado agora, no sucefal, domingo à noite, ligar a SIC, não é? Sim. Não era a SIC, agora tem TVC, ficava tolo, o homem, mas tipo ligava na SIC, via aquela merda e via um gajo indireto para Portugal inteiro a gostar com ele. O gajo dava um tipo... Não podia, mas é que... Ficava tolo. Okay, Castro, esse exercício é engraçado, é engraçado, mas estás a infringir uma série quase de regras lógicas. Sim, sim, sim. sim. É? Eu gosto é, de ele está a falar É completamente tipo, impossível. <risos> um príncipe em Nova York, tipo, aparece. Não, há não uns porque, uns... porque há um filme muito interessante, há um filme mesmo muito interessante sim. que eu aconselho toda a gente a ver, que está-me a falhar o nome, se puderes, o Marquito, se puderem hum. ver, hum. uh, que é o um, Hitler, que volta a 2015 ou 2016. Ah. Ah, sei, sei, sei. Mas lá está. E é assustador esse filme. É, pois é. Mas ele não volta como como o chefe de estado. Não, ele volta como um. Volta a personalidade dele, mas a personalidade, a personalidade do. Pois é. Personalidade do Salazar Nem sequer é. uma coisa viável hoje em dia. Francisco, João, imagina como é que seria uma um chamava-se Louco Usbeck low Bikes, back exatamente. Okay. Um, como é que se dava um 25 de abril agora? Mas sabes como é que aconteceu naquele tempo? Cravos, três mortos ou quatro, estás a ver? Como é que Sim. se dava agora com a informação que temos? Tipo, Instagram, Facebook, Twitter, estás okay. a ver? Eu Eu queres acho... fazer o um processo inverso agora? Queres <risos> levar o presente <risos> para o passado? <risos> para começar, quem é que era? Como é que chama aquele? Quem que era o primeiro tweet? Não, não, quem é que era aquele gajo era que estava Pai, eu, eu sou é, mal com nomes, peço desculpa. Uh, Diz-me, tipo, três figuras foram super importantes. O que é o Salgueiro Maia? O Salgueiro Maia, exatamente. Sim. Quem é que era o nosso Salgueiro Maia? <risos> tipo, quem é que substituiu <risos> o Salgueiro Maia? Pá, segundo a nossa... O Faro? Era o Faro, pronto, temos o Faro. Pronto, já decidi. Não sei o que é que competência de não sei que faro terá para isto. Nem sei que, tipo, lá está. Espera aí, não, mas já estás a confundir. Ou é para levar o já para levar o presente para o garra E aí é o Salgueiro Maia, mas a coisa passa-se, por exemplo, no Twitter. E quem é que manda aquele o melhor tweet da noite? Quem é que manda o melhor tweet da noite? Vamos ver. Pronto. Ou, ou transportas agora uma mudança de regime... Para aqui. Para, para agora? Uhum. É, é isso que tu queres? Ou queres pegar em gajos de agora e metê los no passado? Ah, queres meter os gajos no passado? Podemos fazer, podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Pronto. Só ganhar uma... Achas que é o faro? Hum, pá, não sei. Não. Hum... Ah. Quem, é, quem é que foi aquele gajo? É aquela coisa. pessoa que foi tipo baia e não fez um caralho? <risos> <risos> <risos> ah, não, há sempre esse gajo que é aquela pessoa que não faz um caralho mas aparece, tipo, imagina, na fotografia, tipo, de repente diz assim, não ficou no frame, sei, foi era... o gajo da revolução... Mas quem, mas quem era? Não sei, não sei, eu não... Olha, uma coisa tu é certa. Tens... Uma coisa é certa. chegava lá o Rui Unas, tirava uma fotografia com Marcelo Catar. Yes. Sabes que? que há pessoas que fazem as neiras. <risos> há que aceitar as neiras dos outros. acho que essa merda é mesmo fudida <risos> Estamos mesmo, estamos mesmo a fazer Cloud Chasing no. <risos> 25 Ai. de Abril de 75, um ano depois, foi a data das primeiras eleições. <risos> Exato. Sim, Achas que o Unas poderia ser. Um... Não, qual, qual é que, qual, não havia rádio na altura, Eu sei que, ou tipo, uh, tudo começou na rádio. Sim, sim, sim. sim. sim. Com o grande Vila Moreira. Exato. E era tipo. E era tipo o Unas, estava na rádio. Era o gajo da rádio. <risos> <risos> e... Só que ele teria vez... participado. Mas, em... mas o Inês fazia... função... faria uma coisa, em vez de passar o grande, antes de passar o Grândula, fazia publicidade à Birlandia, <laughs> é, vamos para a liberdade ou não? É. Que sabia... e, mas, a imaginação da mulher recebia-se alguém no Maia, no podcast do ano. E, ia... ah, e, e perguntava-lhe se gosta desta espingarda. <laughs> <laughs> com Satisfyer na paz. Exatamente, <laughs> exatamente. Já dá a jabardiça aqui, não? Não, o problema o problema do Unas é que chegava no... <risos> <risos> é agora. Chegava ao... <risos> chegava... Desculpa, ele não ia conseguir entrevistar ninguém nas primeiras semanas... Porque mas não acabou ele... a maluco, <risos> Porque não sabia em que, parte é que, em que lado é que estaria da revolução. Ele <risos> estava assim meio... Pá, ele em não, um... ele estava era no a Libra. favor da revolução. <risos> sim obviamente que seria estou a brincar mas se transportasse a... ele é muito ambíguo esta, é esta coisa então, estamos agora a, a fazer troça para quem não sabe da não digas troça que ele publicou vamos... vou dizer que estou a gozar com ele mas troça troça é... estamos, estamos a fazer uma mas... brincadeira sim uma brincadeira com a publicação que ele fez com o Tomás Taveira Pronto. exatamente já vamos lá, já vamos a isso mas é preciso que <risos> surpreendeu-me porque porque ele normalmente mantém uma neutralidade que é irritante Se calhar a sobrinha dele passou A sobrinha... <risos> ah! O não, nas... não, não, o Unas teria de meia idade Vou calar, eu... <risos> O Unas tem a mesma idade depois... De... Sim, o Unas ter a idade... Desculpa da Não Mas sabes que Mas sabes que eu vi... Por acaso eu vi... Agora... Escusado é Escusado, é. Eu nem percebi um, uh, Mas por acaso ouvi Por acaso, olha... E nada bem que isto aconteceu hum. De certa forma, porque por acaso uh, nós dizemos merdas, tipo estudasses, o. aí ah, ela foi ter Ai, ah, como é que passou? Foi ele. Fez né? Ao, ao professor. E por acaso, se calhar, vem... eu vi vários, vários twitters e vi várias pessoas uhum. a pronunciarem sobre isso, que eu nunca tinha pensado nisso. E de uhum. facto, se calhar, tá... vem muito daí. Do, do, da, da cena do Tomás Tavares não? Não, o Estudasses veio. Sim, mas é isso, não, mas é essa cena toda, tipo... E, ah, eu, eu não fui... tenho a certeza se o se depois é, é pescoço é é, que os é também é ideal, é, sim, pronto. sim. É. lá, o gajo, tipo, criou quatro ou cinco expressões idiomáticas. Exatamente, porque ele feito uma chandaising na altura. Se fosse agora. Não, não se fosse agora... Ah, se fosse agora o, era se era se agora, assim. o gajo está fodido, que não ficou... Exato. E, e, e lá está, por isso é que se gera este este horror com a uh, eu vi um Twitter a dizer que ele que ele poderia ser um Epstein português se fosse agora eu acho que ele não tinha o mesmo poder que o Epstein oh, assim, mas também não, não, não, não o, é, o, Unidos. o Epstein o tá falar do Einstein. não o não, Einstein. não não tá bem, mas ele não não não não não não não não não não não não não não não não o não não não não não não não não o, que já é muito, mas o de Estamos de... a falar de mais fala tipo, à escala. Pronto, à escala. Ah, pá, não. Mas é, eu espero muito bem. Ah, pá, pronto. Agora o Taveira não fez nada agora. Portanto, isto é tudo com retroativos. Mas tivemos o caso da Sofia Arruda é a semana passada. Eu espero muito bem que haja agora um levantamento e que rolem em cabeças. Sim, e olha, e, e espero muito bem que. O quadros continua ah, a ser o quadro. Adoro aquele homem mesmo. Por estar tá a queimar o ah, Não está a queimar ninguém. Eu acho que não está a queimar. <coughs> tu, estás a... tu queimas uma pessoa quando essa pessoa não fez nada de mal sim. e tu com artimanhas. Não, para... sim, okay. Isso não. é queimar uma pessoa. Eu não é que sei for... sabe se ele fez. Sim, mas okay, okay. Lá, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos que fez. imaginar que fez, né? Porque também o que é que o quadro é, é, E o que é que ele tem a perder? O que e que, que é que tem um, um dos melhores amigos dele a trabalhar para a neste momento? O Nogueira. Que é o Nogueira, por isso vamos. Acho que o quadro dizer aquilo não, não, Porque e, tem e algum o... fonte de credito Claro, é. claro Opa, E o Pinto o, o Balsemão O daci o, o, o, o fundador tem, tem a fama Portanto não me surpreende nada que a cultura Interna daquilo passe, feche os olhos Porque imagina E que... deve haver imenso no show Explica-me só uma coisa e acho, Espero que haja muito um mito português espero -me mesmo. Sim, sim Acho que é e, e, e, se, e se o quadro está, está, está a denunciar aquela pessoa, sempre <risos> sempre que é a figura de topo, que muita gente tem medo de o fazer... E é o queridinho meu, é o que me irrita. Eu adoro ver queridinhos a cair. Yeah, ele tem um ar muito queridinho. adoro meu juro eu adoro ver... Eu, atenção, se és boa adoro pessoa... Ver não, a não, adoro mesmo. Se és boa pessoa, fixe, tipo, continua assim. Sim. Se és um cabrão do caralho. Yeah. E passas por ser o queridinho de todos. E se esse queridinho cai, é eu, eu fico mesmo contente. Eu prefiro, odeio... Mano, eu prefiro mil tipo vezes. Carlos Cruz. Sim, mas Carlos Cruz, se calhar, até foi um bom despiator, como falamos outra vez. Ah, tá bem, mas, mas não deixou de tá estar lá metido. Ícone. Mas não fazer isso com Carlos Cruz. Lá, de, não é da, é um Daniel icon, Oliveira, ícone sim, sim, sim, sim. Um... Calhou, calhou foi ser nesta altura. <risos> Exato. A Daniel Oliveira, sim. Uh, não, eu, eu, eu prefiro mil vezes. Uma, um cordeiro na pele de um lobo, do que um lobo em pele de cordeiro, meu. Estás a ver? Eu prefiro sim, boas sim, pessoas, sim. mas que tenham aquela... É verdade, o Daniel Oliveira passa uma imagem... O que é que dizem de os teus olhos? olhos. E, e, e, e se é verdade isso, meu, a puta da lata... <risos> a puta da lata... Vamos lá ver, alegadamente, se é verdade... Sim. Pode não ser, e se não for, é, eu retrato-me. Eu, eu retrato-me. Mas até onde deixa-me cascar. A puta da lata que tu tens que ter para estás a olhar no la... nos olhos daquela rapariga é... e, e estás ali com cara de pau. Yeah. E eu pensava, de facto, olha, pois, eu fiz isto, para Mas que é, é que dizem os teus olhos? Mas o que é que dizem os teus olhos? Mas o que é que dizem os teus olhos? Pois. Eu, vou te dizer, eu digo o que é que dizem, é se não chupas era não recebes. O que dizem? <risos> mano, por era, era, era aí que eu ia. <risos> Exatamente. Por isso é que elas choravam todas. Não é pergunta, bro. <risos> não, que, que o Ronaldo também chorou. Mano, precisou não precisou de um para nada. Mano. <risos> Bem, uh, pá é uma desgraça e tem que acabar, obviamente. Por mais, por mais queridinha que possa ser a pessoa, Não, mas se é... tem esse tipo de comportamentos. É rolar cabeças, mesmo. É? Eu juro-te, meu, juro-te mesmo. Eu dá Se calhar é uma perturbação que eu tenho. Hum. Mas dá-me um prazer. Eu juro-te, eu, eu, eu fico tipo, realizado por dentro a ver pessoas assim tipo, a foderem-se. Uhum. Juro-te, mete-me um nojo meu, porque, de, porque é. Porque, imagina, porque andam a passar, há não sei quanto tempo, uma imagem de superiores e Sim. nós é que somos boas pessoas e isto aqui é errado, isto é o sério, isto é errado, não sei o quê. Andam, e depois vai-se a saber, e é a maior merda que anda aí. Estás a ver? Enquanto, uhum. se calhar, depois pessoas como... Ou, outro tipo de pessoas, tipo Quadros, estás a ver? Que, sempre, que a imagem do Quadros sempre foi aquela assim, tipo, estou-me a cagar, estás a ver? Mostra a bicha no Twitter, seja, Depois está no, no direto do Nogueira manda a mandar maltisas para o chão, a dizer que estão pertinhos no chão com comer uhum. os estás Sim. a ver? E se calhar vai saber, e, e o Quadros, como pessoa... Sim. Eticamente mais responsável. Muito moral, yeah, e moralmente tem a bússola muito mais correta que esses esse, olhos yeah. Oliveiras da vida. Certo. Não confundir o outro Daniel Oliveira. Certo. É a é verdade desta vida, bro. Completamente. Pronto. Pronto. E como é que tu, tu, tu nós sabemos que esses gajos tipo, têm falhas de caráter. Ok? Como é que tu sabes, se tens falhas de caráter ou não, como é que tu sabes que és boa pessoa? Um, um, eu, não, eu acho que ser é boa pessoa não és tu que tens que dizer que és são as pessoas que têm que dizer, não, aquele gajo é boa pessoa porém, eu estive a pensar, imagina isto tu és boa pessoa hum. uh, no geral na tua vida tens atitudes que, que, que, que, que te metem no, no lado bom uhum. mas para, para outras pessoas tu és uma tu és má pessoa eu, eu, lembro, eu pensei, pensei assim, hoje olha, eu às vezes estou na rua e tenho tipo 4 horas no bolso de moedas estás a ver? vem -me uma pessoa, vem-me pedir dinheiro, se calhar podia dar 50 centimos, que não me faz falta nenhuma, não dou. Estou a ser boa pessoa, estou a ser uma pessoa. Naquela situação em específico, uhum. uma estou a ser má pessoa. Estou a ser uma pessoa, daquele dinheiro não me faz falta. E eu não dou. E não é pensar que vai ser para as drogas, porque eu nem penso nisso, estás a ver? Sim. Simplesmente não dou. Não dá. Não quero ir ao bolso, não dou, não quero dar. Sim. E naquele momento em específico, estou a ser péssimo. Mas estou a ser uma merda de pessoa. Depende, isso é tudo negociado em grupo, como tu, como tu bem dizes. Como assim? Tu começaste por dizer, não sou eu que tenho que dizer Sim, são as não pessoas está, é? Mas há contextos em que não estás a agir no, na área do, daquilo que é considerado bondoso Nesse caso é a generosidade e a solidariedade, é. não é? Mas pode haver outro contexto em que não seja Já, Marou mas... mas como é que tu pessoalmente... Isso é uma boa ideia E podemos lá ir Mas como é que tu pessoalmente sabes que és boa pessoa Como é que dormes de consciência tranquila à noite? Tu às vezes não durmo Ok, então achas que és má pessoa? Não, eu acho que faz parte no processo natural de, de tu, pá, como ser humano, desenvolveres, estás a ver? Uhum. Uh, tu fazes coisas porque estás arrependido, ou seja, não dormir de noite é sinal que estás arrependido, é sinal que estás com remorsos. Isso vai te fazer, eventualmente, que, de... que não voltes a cometer aquela merda estúpida que fizeste para deixar de não ter remorsos. O, é, o problema é quando tu fazes uma coisa mal a alguém e dormes com a justiça tranquila. Okay. Isso aí é que de facto é um problema, okay. <risos> percebes? Como é que, e como é que tu. Tens a tua consciência tranquila, é a pergunta é que eu te faço Sei lá, tu, porque não, tu não olhas para ti não, e Como é que tu tens isso? olha Como é que tu tens isso? Eu, olha, pessoa... de... é Pronto, tens eu posso isso? responder a essa pergunta <risos> Me eu... responde-me, por favor, que eu vou deixar de pensar eu... Há pessoas à minha volta Para quem eu olho E que se recebo a aprovação delas Com quem confidencio si, Ou que discuto Se recebo a aprovação delas Me validam Depois de eu já me ter validado, obviamente Mas se tu tens Por exemplo, não estou a falar de ti assim muito, muito, muito claramente porque eu não, eu, não, eu não encontro em ti a objetividade necessária para olhar para mim e dizer em algumas coisas, pá, estás mal porque tu és muito, por exemplo, individualista e, e isso faz com que tu, tu, tu, tu me jogues por esse prisma percebes? então se houver aí uma coisa em que eu, eu haja, por exemplo um dilema qualquer em que eu haja em benefício próprio e a minha dúvida é no meu espírito de solidariedade, no nível de solidariedade ou, ou empatia que eu acho positivo ou negativo for, for perguntar a alguém se calhar não te vou perguntar a ti porque eu sei que é tu e a, tua, a tua resposta vai estar enviesada de um lado. Porque sou uma pessoa individualista. Eu acho que é encontrares. encontrares... Sim, tu, tu, eu tu acho tu que tu sou. Eu, por acaso, ultimamente. Desculpa, desculpa de continuar. Estou a dar um exemplo prático. Porque, para mim, sabes que és boa pessoa, a tua bússola moral é um equilíbrio entre os teus valores e a confirmação dos mesmos em pessoas em que os identificas. Por exemplo, honestidade. Se for uma coisa de ser honesto e transparente. Que não vais falar comigo? Vou. Ah, estava tá a ver que agora também sou mentiroso. Estes cirurgistas. Aldrabão é o... Sim, mas numa, guai, que numa não. boa. Aquela mentira que numa boa. Não és muito. Não, lá está. Tu és muito transparente. Uma, coisa, uma questão de transparência. Eu posso falar contigo. Percebes? Há várias. Sim, sim, claro. Há, há várias dimensões. E, e, e, e, e essa foi a estratégia que eu arranjei, digamos assim. Porquê? Porque não tem religião. Yeah, ok. Porque se eu tivesse religião as regras eram estavam mais claras, já. e a minha bússola era, por exemplo, podia ser o padre, ou o guru, ou o que fosse. Mas queres saber uma coisa muito interessante hum. que eu tenho pensado uh, ultimamente, que é eu sempre achei que era uma pessoa individualista. E continua a ser em muitas coisas. Mas acho que sou cada vez menos individualista. Hum. Ou, ou quer dizer, não sou cada vez menos, mas de facto não sou assim tão individualista como achava que era. Ok. Percebes? E olha, até te vou dar o exemplo, posso dar o exemplo do, do podcast <risos> Do nosso podcast. Sim. Te foderam André. <risos> um, que eu fico. Se eu fosse individualista, eu não ficava contente por tu te dás bem. Percebes? Sim. Eu se fosse. Não, não, não. Sim, eu acho que sim. Não. não, não, não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tu tens egos. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não. Mas eu, então é porque não. Fac... Fac... Então é porque de de de mim especificamente? A mental... Sim, mas eu tenho uma mentalidade que eu tenho que ser bom. Sei. Eu quero ser, eu tenho que ser bom. E este é o meu nível, estás a ver? E hum, não quer dizer que esteja lá, mas tenho um objetivo muito, muito claro. Se tu fizeres alguma coisa que de facto estás melhor do que eu, hum. estás a ver? E eu fico super contente por ti, porque também lá está também, é por o podcast em conjunto, um não é? Não, mas não. lá está, não, mas é, não, não, não, não, porque se eu fosse individualista eu, tava, eu queria fazer constantemente estar acima de ti e ter última a última palavra. Não, mas isso não, é só, isso não é só ser individualista. Pá, eu acho que ser individualista que é, é, é um no, no, na na sessão que eu que eu lhe quis pôr é um, valorizar muito agir em interesse no, no interesse próprio, o interesse próprio em cima dos outros. As conversas todas já tivemos, Todas as que eras o o último Tuga uh, sobre mas continua a isso. Pronto, podiam morrer os outros todos, mas o teu interesse estava acima dos, dos outros. E tu, ah, tu não conheces ninguém. Ah, mas eu tenho a minha família, tenho, tenho pessoas amigas e tudo mais. Eu morria. E tu não morrias pelos outros. Pronto, esse é o teu nível de individualismo. Sim, sim. Percebes? Mas se calhar, mas se calhar, em coisas. Isso tem na prática, como bem disseste na altura, podia não se verificar. Sim, sim. Mas sim, tu sim. pensas assim. Pensa assim, mas eu meto, eu meto, eu meto, eu meto o bem-estar das pessoas que eu gosto muito eu à minha frente. Sim, não? Eu sei que sim, mas a o teu, o teu enquadramento moral teórico é esse quando vais falar comigo? Eu estou aqui a us usar-te como espelho de alguma coisa quando vais falar comigo, já sei como é que vai. É. É. Vai, vá, faz. É tu, faz é, então, o imagina tu estás tens... a dizer, então que eu para ti sou uma pessoa super básica. Ou seja, não é básico não, no sentido não, é. Não, não, não é, é básica no sentido mau da palavra, mas é. Eu se tu sabes o que é que vais esperar de mim, então é isso. Sou uma pessoa muito previsível. Se calhar previsão era a palavra certa. Oh, claro, eu sei muito bem o que é que vou esperar de ti. Claro. OK. Agora se acaba de deixar o que começava a ter que acostar -te em cima da mesa que falavas isto. <risos> Não. <risos> Não. E, e, e, e vindo o que de se, ti. se trata? O que se trata? Coisa e vindo de, séria. de ti. Não, mas o que se, se calhar estou a precisar de uma opinião fresca, João. Vamos ter uma conversita. Te <risos> Não, mas, eu, mas, eu, mas eu, eu compreendo, eu compreendo. Mas lá está, imagina. Olha, mas olha, por acaso, eu sou uma boa, boa pessoa, sou uma pessoa. Para tu? ti és boa pessoa, mas podia ser má. E tu eras e continuavas meus, am continuava meus amigos. Se fosses má pessoa, não, não era tua. Oh, não é aquela má pessoa tipo um, dar os chutes na cabeça sem assim, abrigo. Não estou a falar disso. Não não, não, não, não. Se eu não, se na minha visão, tu não fosses boa pessoa, ou seja, não reunisse uma série de características yeah. uh, positivas que suplantam os teus defeitos em termos morais. Em termos <risos> <de> termos morais. <risos> Sacado o papiro, não fazemos <risos> em termos morais. É, não te tinha como meu amigo. O que ele Podia ter-te como conhecido. Atenção, eu conheço yeah. pessoas que não são boas. E, essa, e posso cortar relações. Já, já cortei relações, não necessariamente tipo, mandei-lhe uma mensagem a dizer que cortava relações porque era má pessoa. Mas fácil me e deixe-te falar com a pessoa por causa Ah, de eu disso. já disse? Já te... É o ser transparente é assim. Não, ah. não. <risos> não, é por aí. É, se tens a oportunidade de não falar com a pessoa, não fala. Ah, mas acho não. que a dizer, tá, tu, as suas atitudes estão-me a deixar -me incomodado, pá. Enquanto não te retratares... Ah, mas isso é uma pessoa que teve alguma proximidade com sim, sim, sim, sim. Ah, sim, claro. Desculpa. Eu não fal... estou a falar de pessoas que são mais ou menos conhecidas. Ah, isso e... é do ghost. Exatamente, ah, ghost, o só que é nunca assim. mais falas. Pessoas, <risos> pessoas mais próximas... E tens essa conversa... Estou a pensar na Olha, prático, ghosting. Lá está, não... ghosting. O que é que tem gosto? Pronto, eu sou uma pessoa que faz. Pronto, tem esse, tem esse, tem esse, uh, imagina, ah. eu tenho isso porque. E ai, yeah, individualista completamente. Porra. Pois <risos> show. <Fechou. risos> não, pois show, pois show. Mas show. Mas atenção, mas atenção. Eu não sou, imagina, não é por mal. Sim. Mas é porque, não tipo, te <risos> não <apetece. risos> não faz, tipo. Não me apetece. <risos> <Yeah, mano>. Não me apetece. Não fazes fretes. Não fazes fretes específicos. Por alguém que te importa, mas não fazes fretes por yeah. outras yeah. coisas. Yeah. Mas já me deram um gosto também a mim yeah. e eu, claro. acei, eu sei aceitar o gosto. Porque, porque, porque, porque tu aí tu tens, uma, tens uma boa capacidade de te ver nas costas dos outros. Tivemos aqui há uns tempos uma coisa sobre isso. Diz uma, diz, <risos> mas diz, uma coisa, diz uma coisa: tu és um gajo. Eu gosto muito de falar contigo sobre estas merdas, porque após vais dizer uma coisa completamente ao lado do que eu estou a pensar <risos> para ti Sim. e para as pessoas que estão aí em casa, até podem, deixar, até podem deixar nos comentários: quanto tempo para um ghost para ser ghost ah. Vamos a dias. Ou seja, tipo, quatro dias é ghost, quatro dias não é ghost, quatro dias é vida. Porque, mas, quatro dias é vida, mas, bro, a vida cega. Mas está visto? está visto, está visto e revisto. Não, tipo, está tá que lá, não, tá visto, tá visto, é o visto. Visto e ignorado sucesso. É quatro quatro dias não. É, é, é, é começa a ser ghost? Não, imagino isso. Não, não, não, é, não, desculpa, desculpa, é. expliquei-me mal. Tu estás a falar com uma pessoa, e vocês em casa estão a falar com uma pessoa. Sim. Quanto tempo é que vocês têm que estar a falar para Haver uma quebra, ah. para isso ser considerado ghost. Okay. Quer dizer, quatro dias não é ghost, é Fal isso que eu estou okay. a dizer. Falas quatro dias com uma pessoa, depois das ghost? Ah, mas se não é ghost, isso é vida. Isso é vida, continua. Depende da conversa. O que, que é que tu quatro dias que vais prometer, um, filhos de uma falar, casa? É, tipo, já, ah. me, já me aconteceu, fa, fa, não, não, não, não, não, não. <risos> não, não é diferente. Imagina, imagina que tens um entendimento, a chamada química, muito grande com a pessoa, já me aconteceu, muito rapidamente. Ou é imagina, que até, imagina que até falaste um mês antes e duas semanas antes e trocaram quatro ou cinco mensagens deixaram de responder isso não é gosto de é mas depois tens quatro dias em que falas se muito pá, é quase ininterruptamente. é por isso falaste não é gosto okay? também já há uma expectativa de resposta se as pessoas aparecem não é não é um nível avançado de gosto é tipo mas podes ficar foda-se. porque o gosto é, é, é visto com, ma com maus com olhos pela sociedade percebes e eu acho que uma coisa é tu dares ghost, outra coisa é seres cabrão. Imagina, tens uma relação com uma pessoa e basea, e se ser fundamental, por isso não é ghost? Não, é verdade. Não, eu não estou Pois, porque para mim o ghost não é uma coisa negativa. Não queres responder, não respondes. Eu não quero responder, não respondo. E tu não faço. Eu tento. Mas imagina Mas imagina isto, tu estás a falar comigo e estás-me a cortejar. E eu estou-te a cortejar ao mesmo tempo. E no décimo primeiro dia eu deixo-te cortejar e te cortei de volta. Certo. Tu vais, ou dois ou ou morri, mas as más notícias correm rápido sim. Ou então, <risos> verdade? Ou então tu vais perceber que eu não quero falar contigo É yeah. <risos> preciso dizer-te que claro. não preciso dizer-te isso não Sim, sim, sim, mas é mesmo por aí Ah mano, eu acho que... Mas imagina, se eu tiver assim mega interesse, ou achar que és uma pessoa mais distraída, por exemplo <risos> Ou <risos> quando a <for>. outra <risos> Passado uns tempos posso mandar, mas ou, tenho tipo, ou, ou é porque me lembro da pessoa, ou porque vi qualquer coisa que me fez lembrar, ou porque fez, tipo, respondi a um story. Mas era-me um gosto que eu fiquei mesmo triste. <risos> foi falar a sério, foi o único gosto que eu fiquei tipo, filha da puta, meu. Yeah. Foi tipo, tive um mês e meio a falar com essa pessoa. Yeah. Isso é gosto meu ah, se, não, Um é, é, mês e meio é Um é. mês e meio falar menos do que nos quatro dias. Não, mas isso é gosto Um mês e meio é gosto. Podias, podias falar quatro dias e contar não, a já... história de todas as tuas ex, Ei, a tua ii, história ii, de família. Em quatro dias? Pode, pode. Diário, dia. Está aqui. Estamos no campo do hipotético. <risos> Podia. Não. Ok? Tenho-lhe mandar música, janela e furtado. Não é por. Ok, isso merece ghost, bro. bro. Oh, é peraí. Olha, isso, olha, isso, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, Olha, E se já tiver ouvido Dirty Talk no quarto dia, Dirty Talk, troca de nudes e não sei quê? Não é ghost, não é ghost, é desilusão. Não é ghost. <risos> <risos> Nós temos que ser concretos. Cuidado, meninas. Imagina, go, ghost, ghost, imagina, go, foi ghost. Porque imagina, eu já tinha atado com essa pessoa. Okay. Tivemos juntos, estás a ver? Ah. Algumas vezes. Ah. Isso é ghost. Para mim, para mim e isso é ghost. E houve troca de saliva? Sim. Sim. E Sim. Sim. Não, isso, isso é ghost. Agora, imagina, tu estás com uma pessoa, vocês não combinam uma coisa, traçam. Um, ah. um, uma das pessoas, ou homem, ou mulher, ou mulher, ou mulher, uma das pessoas, tipo, fica, tipo, olha, não quero, mas também não quero dizer à Carla que, é pá, que não gostei, ou que, pois estás a ver? E, yeah, é isso não é ghost, bro, isso é, tipo, olha, não, não gostou, e depois também ter que dizer à pessoa, olha, foi naquela conversa que nós tivemos de ser, um, para há dois, podca dois podcasts atrás, a é. gostar, que foi ser super sincero para as pessoas. Sim. Estás a ver? Tu dizes, olha, imagina, dizer isso a uma pessoa, pá, já, gostei, estive contigo, Pá, tava, tava a orni, a mas depois, tipo, a tá foda não foi nada especial. Também não me senti nada, também um é um bocadinho burra, porque não... Não, tu já pensaste? Nunca tiveste com alguma pessoa? Ou alguém teve contigo? Zilo, mas sim, mas, pá, nunca, mas eu nunca tive de ter essa conversa. Pai, gosto <risos> não, não, não, não, não, não. A coisa morreu um bocado por aí. Mas já me aconteceu. Pá, de repente a coisa esfria do meu lado. Só que eu tenho inteligência. Não, não é inteligência emocional, tenho o processamento emocional de um candelabro. Portanto, eu não sei bem como é que me estou a sentir em relação ah, àquilo. Pera, pera, que comparação foi esta? Eu tenho um, um, um candelabro? Ah, é um tijolo. tijolo é um tijolo, bro. Pá, não sei. O um candelabro foi uma expressão que eu já e ficou um na casa. Não, não estou. Tens que pôr uma imagem, uh, esta, não esta, eu, porque, esta, eu, porque a maior parte das pessoas não vai saber o é que é que esta, esta, esta estava <risos> mesmo na algeveira. Como eu tenho o um processamento emocional de um candelabro, nem sei como é que me estou a sentir. tu então, também não sei comunicar com uma pessoa, é. ok? O que normalmente, se eu me sinto assim, é porque é para à fora. Ah. Mas eu sou, sou, sou, sou demasiado fofo. Mas sabes o que é que é pior que o ghost? Hum. É o shy ghost. Que é uma teoria que eu ando a fazer, até vou fazer uma ilustração sobre isso daqui a é. uns tempos. Que é uma teoria que eu ando a desenvolver. Que é o shy ghost. Que é aquele ghost tímido. Que é aquele ghost que não é logo aos bocadinhos. É tipo, de 100 mensagens por dia passa para 80, depois passa para 50, depois passa para 30. Guilty, guilty. É pronto, é o chamado shy ghost. Quando, quando, quando eu disse esfriar, mas a, a questão é... <risos> <risos> ok, ok. Quando eu disse uma <risos> pessoa tu és, mais pessoa fude... <risos> Não, mas, mas o, o problema é, eu para estar sempre com o telemóvel, é porque estou a falar com, tipo, normalmente com uma pessoa, imagina. E depois <risos> tem um período em que eu não pego no telemóvel Eu pego, tipo, imagina abras. caixa minha caixa de mensagens do Instagram Está para aí com 15 mensagens Shhh, <risos> Cláudio Pronto, está bem? Mas não importa Porquê? Porquê? <risos> Porque, que, pá, que eu te, há algumas que não responder Há um dia, dois dias, três dias pá, Não me apetece, estou numa fase assim Esta fase até já está assim bastante prolongada Há outras pessoas que eu vejo a notificação E respondo logo Claro, claro, há prioridades está, claro. A gente tem a sua lista de prioridades claro. Imagina, e depende dos tópicos, se forem vocês no grupo do Nuance, eu respondo logo. Se for este gajo a mandar-me um vídeo qualquer NBA respondo o dia seguinte: se for preciso, não é verdade? Não, é verdade. É, eu percebo. Eu, eu percebo. vejo a notificação, pá, mas não estou para responder. Eu deixo lá a notificação, está lá, não. não sei que está. Era mais fácil quando isto era por cartas, não é? Sapido ali à tua casa. Se apido ali, imagina que a PIDLIS as tuas mensagens. É? Sapido essas minhas mensagens. <risos> <risos> Sapido essas minhas mensagens, meu. <risos> que censurar, tudo censurado, tudo razorado Não, é? não, imagina, depende. Ou das duas, uma, eu achava que eu era uma pessoa bastante retardada. Sim. Estás a ver? Ah, Hoje mas... o um comentário mesmo okay. engraçado. Que foi, antes é parte: que foi uh... isto não é atraso, isto é mesmo fuso horário. Fiquei <risos> <risos> é tipo, que <risos> isto... yeah, Já foi a falar, já não sei. De é. okay. Mas pronto, um, se a as minhas mensagens, opa, olha, ficava comuna. <risos> não, mas estava todo o conteúdo sexual, estava rasurado. Imagina, tu és facho, hum, mas Eu não sou facho. Sim, mas num universo... Não, é porque tu falas... É, <risos> ou falas <-se risos> as frases em geral, ou falas para mim... Não, tu falar tu, E sabe depois, saber. qualquer dia, alguém faz clipes das merdas que nós dizemos aqui e façam, façam. boa <risos> publicidade. Não, é uma publicidade. <risos> é um dia vamos fazer um podcast, um podcast sobre isso. <risos> um, mas imagina, uma pessoa que é faixa que é facho, vai ao cinema com, com a caixa. Uhum. Qual é que caixas? Que é, está na parte da restauração. Sim. A gai, imagina, e está tipo, vai ao cinema com a gaja mais traçada. Estás a ver? Okay. Tipo o sonho de mulher. Okay. E a gaja quer ir aos chineses comer. Certo. O facho vai aos chineses comer ou não vai aos chineses comer. Hoje em dia vai. Okay. Claro. Quer dizer. <risos> Depende do nível. <risos> Depende do nível. Não, estou a falar daquele mesmo facho O tipo, Mário Machado. O Mário Machado vai. O ah, Mário Machado não é facho, é fascista. Está a as coisas pelos nomes, é nazi. Sim. O facho é um gajo um bocado ridículo hoje em dia. O problema é que já, já chamamos facho a tanta gente que é um bocado uma merda jugosa É só um gajo de direita conservador, por exemplo. Não, mas eu falo do fascista Pronto. Tá, pronto tá, mas o problema é esse. É que esvaziamos completamente. Exatamente uma expressão, sim, sim. É, uma expressão que era é suposto ser insultuosa. É comuna, por exemplo. Exato, como comuna. Claro que sim. Mas pronto, yeah. dado, dado o contexto histórico de Portugal, isso é outra... Isso é um como genial. De outra altura. Como genial. Como clássico. É uh, mas mas uh, não, se for um desses gajos entender em dia pá, Tu falaste do chinês E ao botejão que é tu Os <risos> chinês, o chinês tem, tem, uma, tem Tem um Um estigma particular sobre ele Não é? Pô, lá está o restaurante chinês, porque o McDonald's não teria problema nenhum. Mas imagina que hoje aos chineses e os chineses, tipo, uh, uh, uh, a banca, estás a ver? Ou... uma cena toda, toda, ver... toda vermelha, estás a ver? Não, mas... Vibrante. Não. não, mas imagina, iam, iam, iam, iam, iam provavelmente ao restaurante à piquenha. À piquenha? À piquenha na baixa? Exatamente. Iam à piquenha ou iam ao italiano, na boa. Ah, Mussolini. Mussolini. <risos> assim, sushi. A é absurdo, sim, a ver. Olha, eu não achas que houve uma era... série incrível? Hum. Hum, tipo a Netflix, que a Netflix faz cenas espanhóis, espanholas também poderiam começar a fazer cenas tuas. Sim. Hum, mas já temos imensas sugestões. Exato, mas uma, cena, mas uma cena mesmo ficha era falarem sobre a Revolução Portuguesa. Pô, as artimanhas da Revolução era Portuguesa. Era fixe, era fixe. Porque é uma era coisa um tão diferente do resto, tipo cravos, estás a ver? Uma revolução, é, é. Como é que se faz uma revolução com cravos? Ah, mas atenção, há aquele mega vídeo filme de 6 horas ou lá o que é que é. Que antes passava todos os 25 de Abril na SIC, nunca hum. vi acho que tens que ver. Yeah, acho que é 6 horas. que estava a estar toda a dar. Uh, o, Se calhar 6 se horas é exagero da minha parte, deixa-me deixar claro. Um, mas era engraçado, o, o problema é que isso depois cristalizava no ideário, o problema dessas coisas no geral, por exemplo, Chernobyl, segundo quase tudo, está extremamente bem feito, isso é ótimo. Mas é difícil fazeres uma produção com aquela qualidade e, e criares uma narrativa que de facto prenda as pessoas, Exato. porque não deixa de ser entretenimento. E o problema de uma série dessas da de Netflix era que cristalizava no ideário comum se uma determinada... Existe. Sim, mas uma determinada ideia. Não. Isso é problema. Para um... pá. Para um, um gajo que gosta de nuance Porque se fosse a versão para ficar bem na história Ficaria, pronto, ficaria aquela versão na história E à partida seria isso se fosse produzido agora Daqui a uns anos nem sabemos é. não, A visão pode, pode mudar muito o... Dificilmente, acho que dificilmente Sim. Espero que não Mas é verdade e aquela teoria, Mas fixe E aquela teoria de que Salazar só era assim hum. Para nós vinhos para a guerra que a guerra, ele meteu-nos na guerra colonial, cara. Sim, estamos a falar da segunda guerra mundial. Há uma teoria que eu vejo muita gente a defender que não, Salazar era, isso, era assim, era assim, mas era para os portugueses não irem para a guerra. Ah, por favor. Não, não é nada. Ele, já falámos <risos> sobre isso. Ele acreditava mesmo que a melhor maneira de gerir um, um país, e um país como Portugal, era selecionar muito bem, as pessoas que iriam governar, cada... por isso é que aquilo... aquilo era politicamente competente, as pessoas eram hiper selecionadas por, um... por gajos muito criteriosos na função que queriam executar. Pronto. E não... Mas também não podia haver abalos de poder. Estou simples quanto então, isso, não. Mas a coisa é muito complexa, não é? Não. Pronto, mano. E então, para fecharmos agora isto em grande, o Francisco vai cantar a grande la vira. Vira? Vira Morena. <risos> Remix memes outra <ultracongelados. risos> Não, por acaso, não, antes de ah, acabarmos isto, aí, vamos fazer uma coisa. Ah. Bro, isto, isto é uma pergunta, olha. 2021. Hum. Grandula Vila Morena foi o hit, sensação. 74. Sim. Qual é que a música da revolução. era a música da revolução agora? Tinha de ser, ser portuguesa. Mas é que, mas e eu é não, que... íamos a uma bela tchau <risos> é que... Todos que... E money que... <risos> oh, mas é que... Mas, mas uma adaptação é que... qualquer... A, a, a, o próprio exemplo Afonso e a, bela, e a letra da música tem um significado especial, não é? Portanto, estás, estás a querer que eu classifique de acordo com esses critérios? Não, não, não, bro Uma música... Tá, dá, dá, dá qualquer coisa ah, pá, não sei, se vai ser enviesado pelo meu gosto, acho vai, bem, vai, bem, vai, vai, vai, vai se fosse o meu gosto, olha, podia ser a música, o 3,14 que saiu esta semana. Do g do, Ok, do anda só. Ou o Farda. Hã? Pai, <risos> <risos> <risos> eu acho que uma música incrível brasileiro. para a Revolução Portuguesa. Porque, Sim. Um, era, era brasileira, mas também lá estava um pouco, né? okay. Ah, peraí, Ouvir eu, eu teria dito tinha de ser portuguesa, originária daqui. Peraí, Mano, tem... português é uma coisa, mas brasileiro é português. São os nossos irmãos. Olha, olha o nacionalismo. O Brasil é português o quê? O Brasil é um país não, independente então, há ah, quatro línguas. Língua portuguesa. É, é, a língua vai dizer portuguesa. um funk qualquer. É, não então, vai a Anitta, uma música <risos> Anita. Não, Pode ser, pode ser uma pessoa Eu ia pessoa dizer, Gabriel é consulta... o pensador, Mário. <risos> Mário, <risos> você conhece o Mário? Mário, cansou de ser o Mário. Mário, não é em 2021 Mario. essa música? Porque tu não conheces o Mário, Tu o Mário, boy. Mano. O pequeno é Mário. Um é, tá, tá, é. Eu vou assumir a minha ignorância aqui. <risos> Mário. Você que conhece que o Mário? Pode tá, <risos> <da> tá, <risos> a para uma revolução. Vai na área. Mas não é em área. 2021, as pessoas têm que conhecer, porque isto não avaliar... avaliado. Ah, tem que ser uma. Claro! o Castro é no século XXI, a pergunta. Uma música que saiu agora que <risos> mal posso... tem, diz-me que mal tem. <risos> é, pai, não ia para o hip hop, meu. Faz nada, só que. Como é que depois os velhotes cantavam isso? tem flow, imagina a minha avó a mandar. Ah, queres a música? Podia. A mandar grande das barras assim, cuspir barras. Mas a cena é o Grândula. A cuspir-se nas barras. O Grândula não foi o. hit? Tu não foi? Passou em todas as discotecas na altura e na rádio, caraca. Está bem, mas passou-me na rádio. O Grândula foi o sinal para começarem o movimento, certo? Portanto, não era uma música assim tão conhecida, na verdade. Yeah, imagina. Se não era o Salvador Sobral. Imagina, hum, tipo, hum. aquele corno que tu sabes que tipo, os Vikings tinham, estás a ver que era. Hum, hum, sim. Hum, sim. Tu sabes... que era. Portugal anunciar, a não, guerra. Não, Portugal começava <risos> <risos> com a Revolução com, aquela, com a música do Faramonc. Ei, mano, pom, toda a pom, hum, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, <risos> como... <risos> <risos> como no <Art> exatamente <risos> lindo, lindo lindo acho que era é ah, é, pronto não sei, é uma ideia mas por a grande de Morena por mais 14 temas <risos> não, não é, isto, está no mesmo tema do 25 de abril como que começámos e terminámos exatamente, é um 360 pá, uh, sigam-nos no Discord Instagram. <risos> e aí, nem pedimos like a nenhuma pá, deixem é... like porque assim eu vou explicar a situação o Francisco precisa de um aparelho. <risos> Opa, o like ajuda. Comentem. Tu disseste para comentarem. Era o okay. quê? Ah, o ghost. Comentem sobre ah, o tipo, Imaginem Ou quanto, outras é, que, que, que, coisa, quanto é que para não vocês é. conta. Tipo, a nível de tempo, temporal, um ghost. Tipo, quatro dias é grupo. Não vem cá com merdas. A pessoa que quiser um dia vai de bem no Discord. Não estou para aturar crianças. não, não é isso. no Discord. Sim, mas se alguém que comentar Quem que eu vejo que me chega YouTube... no Discord. Quem está no spot Spotify... Sim, mas é que é o Pedrinho chega ali e diz tá... um dia. Ó oh, Pedrinho, vai dar a tua vida. O nosso shout temos que dar o nosso shout-out ao, ao Pedrinho. Agora país, assim, não não falámos da UEFA, fica para a próxima. Fox Superliga. Uh, Fox Superliga. Também não durou muito, não né? é? Yeah. Durou tanto como as coisas duram hoje em dia. Exatamente. Durou tanto como algumas relações. Olha, o Chelsea e o Goose está Superliga. <risos> Ficámos por aqui. Pensem nisso em casa. Comportem-se. Está feito. Que sabardice. Foi uma jabardice. Vou, vou dar a grande corte em causa aqui. Isto foi uma jabardice, este podcast.